Você chegou no Descomplicando a Moda, aqui a gente fala sobre história da moda, a gente analisa desfiles, tendências e hoje vamos falar algumas curiosidades de Christian Dior, o homem que criou o New Look. Nasceu em Granville, em uma casa rosada chamada Le Rams. Le Rams significa compasso rosa. Hoje, essa casa é um museu. A cidade de Granville fica bem às margens do Canal da Mancha ou seja, da casa de Dior, ele avistava o canal da mancha. Que, para ser sincero, apesar das fotos em azul, em geral é bem cinza. A mãe do Dior adorava flores e ele amava sua mãe. Na casa tinha um jardim lindo e tem até hoje com roseiras, com hortências. A mãe de Dior adorava flores, adorava seu jardim e Dior amava sua mãe. E aí ele pensava que queria ser arquiteto paisagista. Durante o período da Primeira Guerra, Dior e seus pais vão para Paris. Terminada a guerra, eles voltam para a Normandia. Afinal, Granville é na Normandia. O tempo foi passando, o pai de Dior, que era negociante de bebidas destiladas, ele tinha até sua própria fábrica de bebidas destiladas, queria que Dior fosse diplomata. O rapaz não queria nada disso. Mas ele mandou Dior para Paris para estudar. E o que, que Dior fez? Sempre com um senso estético super aguçado, ele falou para o pai, eu quero uma galeria de arte. E assim, o pai dele abriu uma galeria de arte para ele. Os negócios foram indo mal. E o pai foi à falência. Dior também, por sua vez, fez excelentes amizades. Mas sua galeria de arte também não foi lá às mil maravilhas. Veio a Segunda Guerra Mundial. Como eu falei, Dior era muito bom para desenhar para criar ele logo fez amizade com alguns, com alguns artistas com alguns pintores e ele começou a desenhar croquis naquela época era muito comum como é até hoje nas nas grandes mesons que os modelos viessem desenhados em croquis então, ele ofereceu seu serviço a algumas casas de moda. De fato, no final dos anos 30, um pouquinho antes da guerra, ele conseguiu emplacar algumas de suas criações, alguns de seus croquis, para casas como Schiaparelli, hum. Balenciaga, Nina Ricci. E aí ele foi aprendendo. Em 1938, Dior consegue uma colocação no ateliê de Robert Piguet e lá ele vai assinar três coleções. Aí vem a guerra. É bem verdade que durante a guerra, algumas maisons conseguiram continuar trabalhando. Por que isso se era guerra, trabalhar para nazista? Isso realmente aconteceu porque era uma forma de resistência. Continuar trabalhando era uma forma de continuar mantendo seus funcionários e, claro, ajudar algumas famílias a não serem pegas pelos nazistas. Então, muitas vezes a gente tem esse lado assim, poxa, mas ele desenhou para nazista? Peraí, mas tem outro lado da moeda? Existia todo um processo de resistência. Vale a gente comentar que na França a resistência foi muito forte. Em 1942, durante esse período, Christian Dior e Pierre Balmain serão assistentes de Lucien Lelon. Lucien Lelon, nessa época, era o presidente da Chambre syndicale de la Moda, a Câmara Sindical da Moda, e era ele que negociava essa possibilidade das mesons continuarem abertas. Para que a moda continuasse francesa. E que a França não perdesse o status de quem dita a moda. Também esse era um outro ponto muito importante. Dior desenhava seus croquis a lápis. Os croquis eram diferentes daqueles de Yves Saint Laurent, que a gente já viu, que vem com todos os detalhes. Não. Os croquis de Dior serviam de base. Essa base era feita, alinhavada, em, no tecido que eles fazem mesmo, um algodão branco, que eles chamam de toalha. E aí, então, era levado para ele ver. E nesse primeiro... Uh, nessa primeira prova, ele fazia as mudanças. Muitas vezes ele pegava já o próprio tecido e fazia ali uma, as mudanças: um decote, uma prega, um, um detalhamento assim para fazer um, um drapeado. Essas eram as mudanças. Pedir para aumentar a manga, apertar a manga, subir a manga. Esse tipo de coisa que vocês às vezes ficam perguntando, né? Ou pensando, quais eram essas mudanças? Eram essas. Cada vestido, cada modelo, casaco, cada modelo de Dior recebia um nome. Então, como a gente tem a uh, Bon conduite, como... Bom, tinha vários nomes. Zephir, Zair... Tinha vários nomes. Muito, quando a gente pensa assim, Dior, New Look, Dior revolucionou a moda. Não foi bem assim. O que revolucionou a moda foi a guerra, que trouxe vários materiais novos, que inovou em, em mulheres usar. Uma coisa um pouco mais como uniforme, subir bainha para poder caminhar melhor, ter fendas, usar um, algumas roupas com uma, um cara, uma carinha assim, um caráter mais masculino, por causa dos uniformes de novo, inovar nos cabelos, nos turbantes, coisa e tal. O que Dior fez foi um retorno aos bons costumes, tanto é que ele vai fazer um ABC da moda um ABC do estilo eu já comentei no vídeo da Dior você ainda não assistiu o vídeo do Dior? você tem que assistir porque esse vídeo é um complemento como eu falei são umas curiosidades que você precisa saber de fato Dior gente vai fazer um pequeno dicionário da moda onde ele vai ditar tudo aquilo que uma mulher precisa saber de estilo de cabelo, bolsa, para ser a representante da feminilidade dessa mulher bem vestida. Dessa mulher que comunica a elegância francesa, ou seja... Como eu falei, é um retorno às, aos bons costumes. Porque a mulher Dior, ela não vai conversar muito bem com aquela mulher independente que começou a trabalhar. Na, na, na, na carona do Dior, entra... A Edith had how to dress for success que aí vai falar, já o outro lado, para você, uh, a editora, a Edith Head era editora da Harper's Bazaar, ela vai falar para ser uma mulher de sucesso, essa tem uma guia da elegância, da Geneviève Antoine da Rio, também muito usado no, nos anos 50, os anos 50 vai ter todo esse, essa gama de gramática da feminilidade e bom comportamento. Visando o quê? Casar, ter filhos, que afinal, era o que você queria depois da guerra. Como eu já comentei, terminou a guerra... A escassez de homem é grande e a necessidade de se formar uma família é enorme. A loja número 30 da Avene Montaigne, que é onde é a Maison Dior, é o um prédio. Lá não é somente a loja, lá funcionava também os ateliês, os ateliês de corte, de costura, as salas. De, de de prova e o escritório do próprio Dior então lá era para lá que iam as modelos as manequins todo mundo trabalhava no mesmo lugar essa foto aqui olha tá vendo gente o Dior tra como a modelo como a manequim ele as manequins adoravam o Dior. Ele era muito respeitoso e sempre fazia elogios. Todos os depoimentos que eu pesquisei sempre falam isso. Falavam que viam nele assim: um pai, uma pessoa da família e ele tratava assim. Ele fazia as refeições, o almoço com elas e muitas vezes ele usava a famosa varinha na hora de uh, fazer as mudanças nos, nos, nos vestidos, nas provas dos vestidos. Por quê? Não, muita gente fala, ah, ele tinha nojo de mulher, não é nada disso. É porque ele sempre era acompanhado por pelo menos três outras pessoas. A sua assessora, a sua secretária, e aí a gente tinha a pessoa que estava fazendo a roupa, a costureira. Tinha também aquela que era a assistente da costureira. Muitas vezes a pessoa responsável pelo corte. Então, era muita gente numa sala só. Se ele ficasse na frente, a outra que estivesse atrás dele não veria o detalhe. Para isso, ele usava a tal varinha. Aqui a gente está vendo, ele está mostrando e colocando um colar Olha a quantidade de acessório porque o pescoço era um ponto importantíssimo na hora do Dior montar o look então é sempre bom quando a gente for olhar assim uh, toda essa parte de história dos modelos do Dior a gente olhar essa parte do corpo ele vai trabalhar muito essa questão do decote para deixar o pescoço, ele achava que alongava a silhueta e deveria ser colocado à mostra. Chapéus, sempre. Os modelos que o Christian Dior lançava eram sempre acompanhados de chapéus, feitos pela própria Maison Dior. Então, era bom que a pessoa já podia comprar, assim, o look completo, porque também ele oferecia os sapatos. O George dizia que um look, um modelo sem chapéu estava incompleto. Uma mulher que fosse sair com uma criação sua sem o chapéu estava incompleta. E ele analisava um modelo, um look de cima para baixo. Assim ele fazia a leitura. Ele não fazia a leitura dos sapatos para o alto. Ele analisava do chapéu para baixo. Segundo Dior, a primeira coisa que uma mulher deve pensar na hora de se vestir é a sua silhueta. Muitas vezes não aquela que ela tem, mas sim aquela que ela quer obter por meio da roupa que ela for vestir. fato é que o famoso taier bar, para criar aquela, aquele, aquele levantado assim que ele tem, aquela basque, por dentro ele tem como se fosse uns croissants forrados de enchimento, que ficavam aqui fino na cintura, e aí os croissants de enchimento faziam com que a basque não saísse do lugar. Basque é aquela partezinha mais levantada do Tayer bar. Visualizou qual é o Tayer bar? Tipo esse aqui, olha, do New Look. Essa parte altinha aqui que a gente tá vendo, ó, tinha um enchimento por baixo, ajudando. Uns truques de costura e da alta costura. Que a gente acha que é do passado, mas até hoje, até a rainha da Inglaterra usa uns truquezinhos assim. Pronto? Beleza. Dior tinha modelos com silhuetas diferentes, com cabelos diferentes, com formato de rosto diferente, altura diferente, idade diferente. Porque chegava cliente, batia o olho e falava, hum, chama fulana, chama não sei quem. Mas a modelo que ele amou mesmo foi a Victoire. Uma mulher que ele criou. Que ele criou como uma personagem perfeita. Para realmente ser assim. Hoje seria a embaixatriz da marca dele. A Egeri. Quando a gente fala de silhueta, eu acho que essa foto aqui é muito perfeita para explicar. Olha, a varinha, porque aí ele chegava ao ponto assim, certo, de forma certeira, sem ter nenhuma ou, nenhum outro obstáculo para mostrar. E aqui ele está justamente na Sorbonne, quando ele vai à Sorbonne falar sobre moda. Silhueta, ah, o comprimento ideal, alongar a figura, feminilidade, coisas desse tipo que o Dior discursava. Ele dava nome às suas modelos. Como assim? Ah, se ele não gostava do nome da, da modelo, como era o caso da Jean Donway. Jean Donway. Isso. Ele era a English Rose do Dior. A rosa inglesa do Dior. E sabe como ele a chamava? E aí a gente vai ver nas fotos. Carolina. Ele chamava ela de Carolina. René era clássica. René era maravilhosa. Ah, eu tinha... Depois você mostra a foto da René. Aqui, olha... A gente vê como existe até hoje, muitas vezes a gente pensa, ah, as vendedoras de preto, as vendedoras, a modelo e aquela que anotava todos os nomes dos modelos que tinham sido desfilados. Depois do desfile, as clientes eram atendidas pelas vendedoras e diziam qual modelo elas tinham gostado mais. As modelos chegavam no prédio de manhã, mas elas eram realmente chamadas ao trabalho de duas às cinco da tarde. De duas às cinco da tarde, elas tinham de estar prontinhas. Na época do Dior, ele era o único a pagar hora extra. É, o povo achava que ia... Ah, Acho que até hoje, né? É bem difícil as pessoas pagarem hora extra. Mas ele era o único a pagar hora extra. René era modelo clássica. Odile. Odile foi recrutada pelo próprio Dior em um elevador. Ela estava... Eles se encontraram no elevador. Ela estava indo a, a um outro andar nesse uh, prédio. E ela ia fazer um teste para trabalhar em uma outra casa de costura. E ele falou: não, não, não, não, não, não, não. tá aqui, você vai trabalhar para mim. Ela adorou, porque ele tinha a fama de pagar muito bem, tratar muito bem, pagar hora extra. Aí, um belo dia, tem esse essa história sensacional. Ele vai dar um vestido para ela desfilar. Ela coloca o vestido, porque os desfiles aconteciam na Maison Dior. Pensa bem, uh, pessoas como a duquesa de Windsor, chegava à tarde, ia lá, passava, sentava, não é que ela ia ficar vendo o modelo em cabide, gente, né? Abre aí, vai chover a arara, não, não era o caso, mandava vir a modelo, a modelo desfilava para ela, era assim, aí disse que ele escolheu o um modelo, deu para essa odilha desfilar, quando ele olhou para a manequim, ela estava tão bonita que ele falou, tira, põe na outra pessoa. Mas por que você estava bonita demais? As pessoas não têm que ver você, as pessoas têm que ver a minha criação. Já pensou? A ideia... Era que vissem o vestido, a criação dele caminhando e no movimento certo. E não que vissem a modelo. Ah, e por falar em Odile, Odile é a que tinha o pezinho 35, estreito. Era ela que testava e era modelo de prova para Monsieur Vivier. Roger Vivier, o sapateiro, chegava lá e era a Odile que provava todos os modelos. Christian Dior era adorado pelas modelos, porque toda vez que elas viajavam, elas ganhavam, cada uma tinha sua malinha com o seu enxoval, todinho Dior. Elas ganhavam os casacos e se elas pusessem o narizinho fora do quarto, elas tinham de estar todas vestidas de Dior. Era como se fossem embaixatrizes da marca. Era um acontecimento. E a gente tem de lembrar que o Dior ia sim com suas modelos, sua comitiva, desfilar em Londres. Essas coisas aconteciam. Cada modelo tinha sua própria camareira. Você já pensou? Cada uma tinha quem ajudasse a se vestir. Era muito luxuoso. Mas eu falo no Dior, que eu não vou repetir aqui para você assistir de novo, se você não se lembra, ou assistir pela primeira vez, qual era realmente o retorno financeiro dessa marca. Aí vocês vão entender essas curiosidades que eu estou contando. Nos anos 50, uma vida de modelo não era assim muito fácil. As modelos não eram muito bem vistas. As pessoas confundiam. E uma menina considerada correta, era... podia ser vista como modelo. Então, as que eram, realmente... O grande momento do dia delas era ir trabalhar. E aí elas raramente saíam à noite. À noite elas ficavam em casa. Então, o momento social também acontecia na Casa Dior. Essa necessidade de ser perfeitinha, bonitinha, educadinha, eu estou falando assim de uma forma meio pejorativa, porque era muita exigência, era muito forte. Tanto é que depois a gente vai ver toda uma rebeldia com os anos 60. Mas nesse momento dos anos 50, essa necessidade de ter um comportamento exemplar vai ser refletida até mesmo nos modelos. Tanto é que o primeiro modelo do Yves Saint Laurent para Maison Dior quando ele assume, chama justamente, o vestido se chama Bon Conduita, Boa Conduta. E esse vestido, ele vendeu 9 mil modelos, 9 mil uh, exemplares, unidades. Para vocês verem como era importante, porque evidentemente, se o vestido tinha nome... Isso é um valor agregado. Quando o Dior morre na Itália, ele estava ele na Itália de férias, todas as modelos recebem a informação de que era para ir até a Maison. Todas recebem um casaco preto da Maison. E pede-se para que continuem indo para a Maison todos os dias, após passada lá aquela semana de luto, mesmo sem ter a figura presente. Logo, é anunciado Yves Saint Laurent e diz, e elas são avisadas, porque o Yves Saint Laurent era jovem, da idade de muitas delas. E aí diz que a partir de então, ele deixa de ser coleguinha, a partir de então, ele deve ser cham... tratado por Monsieur. Os anos 50 foram cheios de dessas, desses artifícios, dessas boas maneiras, dessas posturas de tratamento que prezavam a feminilidade, a o, esse toda essa forma gentil alegre porque tinha onde ser Alex essa forma gentil da mulher como se trouxesse recuperasse uma mulher aquela mulher de família Você gostou? Você gostaria de saber um pouquinho mais sobre a elegância dos anos 50? Comenta aqui embaixo. TT me conta. Quem sabe a gente faz um vídeo sobre isso. Vai deixando seu like. É inscrito no canal? Se inscreva. Compartilhe com os amigos. Eu conto com você aqui para mais um descomplicando a moda. E todos os dias estamos lá no Instagram, descomplicando a moda underline oficial. Um beijo.